As armas podem ser importantes artefatos nas histórias do Tolkien. Vamos ver algumas que podem aparecer na série da Amazon. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a lista das armas de hoje,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 Confira a playlist exclusiva sobre o Lothron Prime aqui no TT. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. A primeira arma da lista é o Machado de Durin. Esse era um grande legado dos Barbas Longas. Ele foi perdido em 1981 da Terceira Era, quando os Anãos despertaram o Balrog de Moria, mas antes disso ele foi passado de geração para geração. Considerando-se o período abordado pela série, ele pode aparecer com Durin III, pois foi em seu reinado que se desenvolveu a amizade entre os Nalgrim e os Elfos de Eregion. Além disso, Durin III foi o Anão que recebeu o primeiro dos Sete Anéis. Como eu falei, o Machado saiu do conhecimento dos Anãos quando eles foram expulsos de Casa Ele só foi reencontrado novamente pela expedição de Balin, tendo sido perdido de novo quando a colônia fracassou em 2.994 da Terceira Era. A segunda arma que deve aparecer na série é Aranruth, a espada de Thingol Manto Gris. E aí vocês podem se perguntar, ué, mas o Thingol não era lá da Primeira Era? Como é que a espada dele vai aparecer? Acontece que após a morte de Thingol na ruína de Doriath, Aranruth foi passada a seus descendentes. Assim, Elwing, bisneta de Thingol, a recuperou do segundo fratricídio dos Elfos. Eurus, primeiro rei de Númenor, recebeu a espada de sua mãe Elwing, e assim a arma se tornou um legado dos Reis do Ponente. Infelizmente, a espada perdeu-se na Queda de Númenor. Aranruth, em Sindarin, significa ira do rei. Em terceiro na lista eu coloco os Punhais de Morgul. Eram armas embebidas de magia e envenenadas usadas pelos Nazgûl. Claro que o nome Morgul pode ser uma referência da Terceira Era, quando Minas Ithil foi tomada e passou a se chamar Minas Morgul. Mas isso não quer dizer que os Espectros só usaram esse tipo de lâmina na Terceira Era. Mórgulo quer dizer feitiçaria em Sindarin. As lâminas enfeitiçadas já deviam ser usadas por eles há bastante tempo. Um punhal mórgulo podia deixar um fragmento dentro da vítima e ir entrando mais fundo na ferida com o tempo, procurando o coração. Isso, por fim, transformaria a pessoa num Espectro. A quarta arma, claro, é Aiglus, a temível lança de Gil-galad, Alto Rei dos Elfos. Seu nome significa ponta de Neve. Em Dos Anéis de Poder da Terceira Era está registrado que, contra Aiglus, a lança de Gil-galad, ninguém podia resistir. Ele usou essa arma na última Aliança de Elfos e Homens, e foi com ela que matou Sauron junto com Elendil nas encostas do Monte da Perdição em 3431 da Segunda Era. Por fim temos Narsil, a Espada de Elendil, forjada nas profundezas do tempo pelo Anão Telchar. Em dos Anéis de Poder da Terceira Era está registrado A Espada de Elendil enchia orques e homens de medo, pois brilhava com a luz do sol e da lua, e seu nome era Narsil. Seu nome significa Chama Vermelha e Branca, em Quenya. A espada foi quebrada quando Elendil caiu sobre ela. Mas como Sauron também havia tombado, Isildur usou o pedaço da lâmina que ficou preso no cabo para cortar o dedo de Sauron com um anel. Os fragmentos de Narsil foram usados para reforjar a espada milênios depois para Aragorn, e ela foi rebatizada de Anduril, Chama do Oeste. Então é isso, pessoal. Hoje concluímos mais uma listinha onde tentamos unir o conhecimento sobre as obras de Tolkien e o que deve aparecer na série do Amazon Prime Video. Quando essa série estrear, eu garanto que todos estaremos craques. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada.